Olá! a mais um encontro do Beleza com Leveza. E o nosso tema de hoje é como será que a gente pode manter a nossa inteligência emocional em relações à distância? Então vamos lá! Estamos todos em casa, no nosso home office, fazendo uma série de reuniões virtuais, o tempo inteiro recebendo e-mails, ou até mesmo mensagens através do WhatsApp. E a gente perdeu aquele nosso olho no olho. Aquele encontro no cafezinho, aquela conversa depois de receber talvez uma mensagem que me ressoou um pouco estranho e eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Realmente, não apenas ouvindo para clarear a informação daquele e-mail, mas também para sentir, será que aquilo que a pessoa escreveu era o que ela realmente gostaria de dizer? Aqueles rumores ou até mesmo aquelas dúvidas que podem acontecer numa relação à distância. Então como será que a gente pode manter a nossa conexão? Mantermos o nosso espírito de ajuda ao outro? Mantermos firmes ali, mesmo estando à distância? Não é uma tarefa simples, mas a gente pode sim. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é possível. Eu sei que não está sendo fácil manter essas conexões à distância, mas eu me lembro de ter lido que a Mary Kay sempre disse que a felicidade, ela está exatamente quando a gente coloca o nosso espírito de ajuda a serviço. Quando a gente é capaz de oferecer atenção e amor aos outros. Para que as conexões não se afastem cada vez mais. Então exige um pouquinho do nosso esforço. Então vamos ler aquilo que ela diz para gente? O amor que se encontra no seu coração não deve permanecer estanque. Todo esse sentimento só pode ser realmente chamado de amor quando você entrega e se dedica. Eu te desafio a plantar hoje essas sementes de amor junto de suas diretoras de vendas, suas irmãs consultoras, suas iniciadas e suas clientes. Sem dúvida, você receberá muitas bênçãos, da mesma maneira que eu fui abençoada por ter você. E essa nossa pausa, né, essa nossa inspiração para refletir essas palavras lindas da Mary Kay e também nos colocarmos à disposição para pensar como será que a gente pode ativar esse nosso espírito de ajuda para nos conectarmos ainda mais, seja com as nossas equipes, com os nossos colaboradores, com todas as pessoas com as quais a gente trabalha, mesmo estando à distância. Vamos lá? As nossas três dicas. A primeira... Marque uma reunião semanal de follow-up com a sua equipe. E talvez no primeiro momento, ofereça 5 ou 10 minutos para perguntar como vocês estão. Até mesmo antes de perguntar, será que você já resolveu ou já entregou o projeto? A segunda dica, se ofereça para ajudar. Quem sabe tem algum projeto, alguma iniciativa que te interessa? E você pode oferecer alguma ajuda, independente de ser na sua área. Você pode, talvez... Criar novas conexões, fazer novos relacionamentos e mesmo estando à distância, se aproximar de pessoas que talvez você não tivesse a oportunidade. E a terceira dica, que tal você mandar um rápido WhatsApp para alguma pessoa que faz um tempão que você não encontra? Talvez você leu um artigo, você viu uma foto, você comeu uma comida que lembrou aquela pessoa e você pode mandar uma mensagenzinha rápida, Simplesmente para falar, lembrei de você. Isso gera conexão e faz com que mesmo as distâncias, a gente se reconecte com alguém que faz um tempo que a gente não fala. A gente se encontra a semana que vem e coloque em prática. Me diga se alguma dessas dicas fizeram sentido para que você possa desenvolver cada vez mais inteligência emocional e mesmo estando à distância, a gente criar conexões fortes que gerem confiança e que façam com que a gente esteja um pouquinho mais perto dos outros. Super obrigada pela presença e não se esqueça, responda este e-mail para o MK Comunica, dizendo que você assistiu aqui as nossas dicas e você vai concorrer ao sorteio de um livro.